No nosso primeiro vídeo, a equipe do canal de investigação paranormal retornou ao manicômio assombrado, que foi desativado há mais de 70 anos após o um maníaco serial killer fuzilar mais de 40 pacientes. Não tem alguma coisa atrás da gente. Eu queria entender isso aqui galera, o lugar é tão frio que eu queria saber que parada é essa aqui ó, é tipo um gelo cara, é gelo cara não sei o que será isso, cara, ué, gás, parece ser gás, cara. Parece que eles entraram no compartimento com câmaras de gás. Isso não te lembra alguma coisa? Tá fedendo muito, galera, tá fedendo muito. Mano, não tem aquele hidrante, sei lá, que você viu naquele dia? Tem vários aqui, cara, vários. Tem vários aqui, cara, vários. MEU DEUS! Caralho! Sim, um demônio em carne e osso se manifestou diante de seus olhos a poucos metros de distância e correu faminto atrás dele. Cara, que sinistro, mano! Tá vindo aí, pô. Tá vindo aqui atrás, tá vindo atrás. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Que coisa é essa? Que parada é essa, cara? Meu Deus, cara. Alain. Meu Deus, Alain. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai. Vai. vai, vai. vai. Eu tô indo vendo lá. Tá nem embora, cara. Pode correr, cara. Se quiser, pode correr, cara. Mas que merda é essa, cara? É um demônio que se comporta como um animal andando sobre as suas quatro patas. Mas, graças a Deus, não houveram baixas e os nossos heróis conseguiram sair vivos do local. Aqui temos uma página pessoal no TikTok com apenas um vídeo, mas é um vídeo com 11 milhões de visualizações. Mas por qual motivo atraiu tanta gente? Prepare o coração e veja você mesmo com seus próprios olhos que um dia a Terra há de comer. I think he's half caca spaniel and australian yes, shepherd i rescued him he's from japan do you want a tree yeah you want a tree <laughs> a lot of questions si. about my Acidentalmente, ela registrou uma criatura escondida dentro de seu guarda-roupa. Por algum motivo doentio, os demônios gostam de se esconder dentro do guarda-roupa ou debaixo da cama. O nosso próximo caso foi registrado em Michigan por uma câmera de captação de movimento. Em um determinado momento a câmera é ativada com a passagem do que muitos acreditam ser um alienígena. Ainda bem próximo do local, uma estranha criatura foi flagrada e filmada andando de quatro pela rua. Há quem diga que seria uma alienígena. Outros vão mais além dizendo que pode ser um homem em processo de transformação em lobisomem, já que era noite de lua cheia e o local é conhecido por esse tipo de relato. No caso em tela, tal criatura na verdade seria um homem correndo em direção à mata. Imagens registradas na Cisjordânia por um líder religioso muçulmano. Um jovem o chamou para ir buscar sua mãe que havia se escondido dentro de uma casa abandonada e que estava possessa de demônios. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يحدون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بها مذات الشيطان الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان لشيطان وهامة من كل عين لامة ومن كل آكة Chegando lá, ele viu a mulher toda de preto naquele ambiente de penumbra Se rastejando pelo chão e escondendo o rosto Com medo, ele começou a clamar por Allah E a mulher ia gritando e rosnando como um animal faminto E o vídeo se encerra O velório foi realizado no dia seguinte E a família da mulher que estava culpando o líder religioso mudou de ideia após a divulgação das imagens. O caso a seguir teria sido registrado na Índia de acordo com a fonte. Aqui temos aquele típico caso de exploração urbana. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا كيفه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي Há alguém do outro lado balançando a porta, mas ao abri-la, absolutamente ninguém do outro lado. Mesmo se fosse armação, não daria tempo para a pessoa correr, pular a janela tão pequena e se esconder. Dessa vez, vai ser difícil algum cético conseguir explicar. Duas jovens completamente fora de si, totalmente alcoolizadas, estavam em um vídeo aleatório. Elas acreditavam que estavam sozinhas em casa e neste dia aprontaram horrores, algo que jamais imaginavam fazer. Mas ao rever as imagens, elas ficaram em estado de choque, pois descobriram que não estavam sozinhas, sim, havia alguém, ou melhor, alguma coisa observando tudo a todo momento. ser obscuro que no vídeo se materializou atrás delas, agora basta saber se era um ser espiritual ou alguém que estava dentro da casa sem elas perceberem, mas com o rosto transfigurado em algo do tipo demônio um ser reptiliano, eu acho difícil ser um ser humano. Este jovem estava desesperado já que todas as noites, sempre que ele apagava as luzes do quarto, coisas estranhas começavam a acontecer. Desde sons de objetos se movendo e caindo no chão até rosnados estranhos e sussurros em seus ouvidos. Então, ele fixou uma câmera e começou a se auto-monitorar na madrugada. Veja o resultado do experimento. Certamente o fenômeno está sob influência do Olho Que Tudo Vê, um símbolo satânico muito utilizado pelos Illuminatis. Os príncipes da nova ordem mundial que estariam planejando dominar o mundo, e escravizar a raça humana sob o comando de Lúcifer. Aqui temos mais um vídeo de atividade paranormal em uma mansão. Esse tipo de demônio é mais comum do que imaginamos. O nosso último vídeo talvez seja o caso mais incrível da história moderna. Nas imagens, vocês verão que muitos dizem ser um bebê gerado por um gigante Nephilim. Nas imagens, vemos um bebê recém-nascido de quase 2 metros e pesando quase 200 quilos. É impossível um humano normal dar a luz a uma pessoa tão grande. Muitos dizem que o vídeo é montagem, cena de um filme ou algo do tipo. Outros, que é um caso real que tem sido ocultado pela grande mídia. Seria esta a prova de que os nefilins ainda existem? Ou seria apenas um caso de má formação, como gigantismo e hidrocefalia, como dizem nas reportagens? Aqui temos outras imagens de seres semelhantes.